Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu tô aqui de novo pra falar pra vocês que eu voltei com o meu canal Vai ter muito conteúdo bom, gente Mas, primeiramente, eu quero pedir uma coisa gente, desculpa por ter desaparecido, né, esse tempo todo Foi um tempo, assim, que eu precisei é, pra mim Porque foi um pouquinho complicado E eu já vou contar pra vocês as razões a primeira delas. E, por causa do. Do. Ai, meu Deus do céu! Credo! Como é que foi, mãe? O bicho tava caindo! Mas coitado! Ai, meu Deus! O trem tá caindo aqui, minha gente! Então. <risos> Vamos voltar em 3, 2, 1 voltando. Então, gente, é, como eu tava dizendo aqui, é, foi complicado porque primeiramente porque a amamentação, a amamentação foi muito difícil com meu bebezinho, porque ele teve muita dificuldade em pronto, né? Em, em amamentar. Na minha primeira gravidez, né, no caso, quando eu tive a minha filha Nicole Ela uh, teve uma pega muito mais fácil e não tinha tanta força na sucção Meu filho ele tem muita força Então, gente, eu sofri imensamente Sofri muito mesmo no começo e foi muito difícil pra mim Tive muitas dores e isso foi uma das coisas que me fizeram não ter, assim, muita motivação pra gravar depois, outra coisa que aconteceu, o meu sogro tava aqui, uma pessoa de idade, e não sei que, como é que ele aceitaria, né, tá sempre gravando e tal, foi outro motivo também. E outro motivo que eu também é, parei de gravar por enquanto, foi porque, ou seja, eu faço faculdade, sou... Sou estudante universitária no curso de Ciências Sociais Tô agora no segundo ano e, gente, não deu para eu estudar Na altura que tava assim, tipo, quase tendo bebê, não deu para eu estudar Não tive motivação para estudar e quando ele nasceu ainda E com aquele problema todo da amamentação, pior ainda foi Mas pronto, entretanto, essas provas do primeiro semestre já passaram E é aí que eu pensei assim, gente, eu tenho que continuar com o meu canal Tenho que continuar com o meu canal e aqui estou eu novamente, graças a Deus <risos> E quero vir, gente, agora sério, com muito conteúdo bom aqui pra vocês Tem muita coisa legal que eu queria falar com vocês eu Queria compartilhar com vocês algumas receitas uh, mediterrânicas, portuguesas Porque a cozinha portuguesa é muito, muito, muito, muito interessante É muito saborosa também, eu amo, amo a cozinha brasileira mas também está no meu coração a cozinha portuguesa Eu muito queria compartilhar algumas coisinhas com vocês Outra coisa também que eu gostaria imensamente de partilhar com vocês É alguns segredos meus de emagrecimento Por quê? Vou explicar pra vocês Eu, alguns anos atrás, eu era... Eu tinha, assim, um pouquinho de sobrepeso Tanto quando eu me separei Eu tava um pouquinho acima do peso E fui buscando algumas dicas, né? Na internet, de, de pessoas especializadas e coisas do gênero E fui testando Fui testando coisas que deram certo, outras que deram errado E nisso tudo eu tenho um percurso e dicas não é que realmente dão certo Deram certo comigo, deram certo com outras pessoas E que uh, eu sei que vão dar certo pra eu poder voltar no meu peso atual Por quê? Porque quando eu engravidei, eu tava com 2kg acima do meu peso normal Porque o meu peso normal são 60 quilos. Eu tenho 1,64m Então, o uh, peso que eu gosto de estar... Tá, uh, é esse, é os 60 quilos E eu tava com 62, porque eu engravidei assim Um pouco após o Natal Entretanto não, não voltei Não voltei por vontade própria não quis emagrecer Entretanto, depois Quando engravidei uh, Cheguei até os 70 72 quilos foi, foi o meu máximo, 72, 73 quilos E eu agora, nesse momento Eu estou com 65 65 quilos É isso aí e assim, gente, eu tô querendo voltar pro meu peso atual e eu quero fazer essas, é, ou seja, por em prática essas dicas que eu tenho e vou compartilhar aqui com vocês pra gente fazer isso juntas. E compartilhando, não sei se, é, ter aqui, é, muitos telespectadores <risos> que também, ou telespectadoras no caso, né? Também esteja é, pós-parto, né, no puerpério, ou pós-porpério, pós no caso, né? E que queira também participar, e então eu vou fazer esse diário né, do emagrecimento, porque o mais interessante disso tudo, porque que eu gosto muito dessas dicas de emagrecimento que eu falo, porque essas dicas uh, são dicas, primeiramente, que não coloca a saúde de, da pessoa que está fazendo em risco, não? é? Uh, por não ser nada extravagante, nem ser nada hum, prejudicial Mas depois eu vou vir com o vídeo, mesmo especificamente, dizendo o que, que eu costumo fazer E quais são essas dicas E vamos começar, eu vou fazer, e a gente vai fazer assim, de semana a semana eu Vou fazer esse diário aí da, do emagrecimento, né, pós-parto pós E a gente vai fazendo aí esse, esse percurso, esse trajeto, tá bem meninas? E é isso aí, meus amores. Eu, esse vídeo aqui é mais é pra falar com vocês, que eu estou de volta, que eu voltei, que vai vir muito conteúdo bom aqui pra vocês. Vou falar também da parte da amamentação, que foi muito difícil pra mim, o que, é que eu fiz, o que, é que eu deixei de fazer, o que, é que foi ali meu minha ajuda no começo, né? Porque eu realmente chorava de dor, quase que o, o, o bico do meu peito, né, gente? Quase que ele saiu do lugar de tanta dor que... Que eu sentia e, e sangrava e tudo mais. Mas eu vou contar isso aqui, vou vir com muito conteúdo bom. E tô muito, muito feliz <risos> de poder dizer isso pra vocês, olha, meus amores. E é isso aí, olha, um beijinho muito grande pra vocês. Quem não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like pra mim, pra contribuir aqui com o conteúdo que eu faço pra vocês, com muito carinho, com muito amor. E vamos nessa, todo mundo, tá? Beijinho, fico com Deus.